Olá, boa noite a todas e a todos. Vamos começar aqui mais uma roda de conversa do CCV, sempre às terças-feiras, por volta das 19 horas, essa semana que é a semana aos atos que aconteceram no dia 29 de maio. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre os atos. Vou colocar meu celular aqui no Não Perturbe, para não ficar dando notificação aqui. Mas é isso, hoje nós vamos bater um papo. Na verdade, nós temos três pontos para discutir hoje aqui. O primeiro ponto é a situação epidemiológica de Campinas. Eu vou passar alguns dados do boletim diário epidemiológico e vou fazer alguns comentários sobre esses dados. Na sequência, o segundo ponto, eu vou fazer uma comparação entre é, dados de Campinas com outras cidades ou países para que a gente tenha uma ideia de como a, a pandemia está rolando aqui, porque a gente critica muito a condução nacional, mas a gente precisa falar também na condução aqui na cidade, né? Eu acho que a gente está dando muita moleza para o atual prefeito e para o seu governo de direita, um governo da, das elites da cidade de Campinas e que não, não está conduzindo bem é, o enfrentamento ao Covid-19 aqui na cidade de Campinas. Vamos tratar um pouco disso também. E o último ponto, 29 de maio, o mais importante, o ponto central desse programa de hoje, tá? Boa noite para você que está chegando agora. Vou pedir para todos e para todas que ajudem compartilhando esse vídeo para que essa live chegue no maior número de pessoas possível, nos grupos de esquerda, na sua timeline. Convide pessoas para assistir. Quanto mais gente chegar por aqui, melhor para a gente, porque o papo de hoje é super importante e, e a gente vai, a partir desse papo, a gente se organiza para o futuro também. tá? Estamos de olho aqui. Nas frentes, a frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, a Frente em Defesa da Vida, nas, em tudo que está acontecendo na cidade, a gente acompanha, participa das reuniões, vai dando informe por aqui e teremos atos é, novamente mais para frente, vamos avisar por aqui. Boa noite, Sebastião Lima, seja bem-vindo. E peço para vocês também é, que me deem um feedback sobre como está o vídeo, o som, se está tudo legal aí, tá? Se precisa trocar, colocar o um microfone aqui para ficar melhor, se, se for necessário, vocês me avisem, me dê um toque que eu faço alteração aqui, tá? É, esta já tem um, um comentário aqui, por enquanto tudo tranquilo, então tá ótimo. Bom, é, primeiro, alguns informes, né, antes de começar o papo de hoje propriamente dito, é, essa roda de conversa tem uma parceria com a TV Matracas, então... Fiquem em sintonia com o que está rolando na TV Matracas. É, são parceiros nossos. Está lá o Fausto, que é um querido, que milita com a gente também, que participou durante muito tempo do Centro Cultural Esperança Vermelha, que agora ele está fora de Campinas, mas a gente continua parceiro. É no YouTube, tem um canal TV Matracas. Entra lá, acompanha as lives, as lives do Fausto por lá, que são muito legais, são, são temas muito importantes, pertinentes. A Guida Calisto já teve com eles lá e... e a gente sempre divulga as programações da TV Matracas por aqui, tá bom? É, quero aproveitar para dizer também que a nossa parceria com Socializando Saberes também segue firme. Nós, é, essa transmissão está acontecendo simultaneamente no Facebook, através da nossa fanpage, mas ela acontece também no site do Socializando Saberes, tá bom? É, então, alguém que eventualmente não tenha Facebook, que não queira usar através do Facebook, dá para entrar no site do Socializando Saberes, nosso camarada Júnior, e acompanhar a transmissão por lá, tá bom? Além disso, depois, não ao vivo, mas depois que acaba a transmissão, você pode acompanhar também no canal do CCV, o Centro Cultural Esperança Vermelha, lá no YouTube, tá bom? Entra lá, confere lá, tem um, muito conteúdo lá para você acompanhar, as rodas que já passaram estão todas à disposição lá. A gente sempre pede para que ajudem, contribuindo com o CCV, a gente vive da doação, da contribuição militante, daqueles e daquelas que nos acompanham no dia a dia e que participam do, do CCV. A gente... É, mesmo durante a, a quarentena, nós não estamos fazendo atividade presencial como fizemos sempre nos últimos cinco anos, né? O CCV está fazendo esse ano cinco anos. Nos últimos cinco anos fizemos atividades presenciais, mas durante a quarentena não está sendo possível. De qualquer forma, a gente mantém a sede, está tudo lá, né? E algumas atividades de arrecadação que a gente fazia antes não estamos fazendo mais. Então, sua contribuição é imprescindível para manter o CCV funcionando, tá bom? Uh, vou pedir para a Paulinha colocar aí o PIX. Ela já nem precisa pedir, porque ela já está ligada. A chave PIX do CCV, 27430956, ao contrário, 80. Esse número aí é o número do CNPJ do CCV. Na hora de fazer o PIX, você clica lá, CNPJ, bota esse número, faça o PIX. Qualquer valor de doação que você fizer vai ser muito bem-vindo, porque ajuda muito na manutenção, para que a gente possa pagar as contas aqui de internet. Nossas atividades são gratuitas, mesmo os cursos, né? Eles têm uma taxa simbólica para ajudar na manutenção do, do espaço, né? Mas não é uma mensalidade, né? É uma taxa que, na maioria das... Muitas vezes, né? É, pessoas que não têm condição de, de pagar, gente, né, elas não deixam de fazer o curso por conta disso, tá? É, mas hoje eu vou pedir mais doação, além da doação para o CCB porque tem uma campanha também, é, a campanha de arrecadação, que vai rolar até o dia 10 de junho, da Frente Pela Vida em Defesa do SUS Campinas e região, tá? Essa frente é formada pela Frente Povo Sem Medo, pela Frente Brasil Popular, e a gente está arrecadando alimentos não perecíveis, são aqueles alimentos que não estragam rapidamente, e produtos de limpeza também, tá? É, mas, além disso, dá para fazer contribuições em dinheiro, ok? O PIX para contribuir em dinheiro é 029 -73 que é um CPF, tá? Você faz a sua transferência através desse PIX, que a Paulinha também colocou na tela aí, rapidamente. Esse, através desse PIX, você faz a sua doação, para frente em dinheiro, tá? A gente arrecadou alimentos no ato, 29 de maio, a gente arrecadou alimentos no 1 de maio, que teve uma carreata, no 29 de maio que teve um ato de rua, e a gente segue arrecadando alimentos até o dia 10 desse mês. Então, se você quer contribuir, esses alimentos serão distribuídos para comunidades carentes na cidade de Campinas, tá bom? Então, fica aí é, o nosso pedido de, de ajuda para essa campanha. Lembrando que também ela tem um e-mail, né? Frente pela vida campinas, arroba gmail.com, repetindo, FrentePelaVidaCampinas, arroba gmail.com, alimento e vacina para todos e todas. Essa é a campanha de arrecadação é, da Frente Pela Vida em defesa do SUS Campinas e região. E você pode contribuir através do Pix que a gente anunciou aqui, tá bom? É, além disso, está aí o e-mail da Frente, que a Paulinha colocou também, FrentePelaVidaCampinas, arroba gmail.com. É, se você quiser entrar em contato, fale com a Ivone, lá da CUT, grande companheira. Aliás, estamos em sintonia, semana passada, o Agenor, que é o coordenador da, da subsede aqui, Regional Campinas. O Agenor esteve aqui com a gente, convocando 29 de maio. Essa mensagem, da, com esse conteúdo da campanha de arrecadação recebido do Índio, o nosso camarada, que agora está na direção estadual, nosso dirigente estadual na CUT, e estamos em sintonia aqui com a CUT e com as frentes todas, é, e, e, e a gente participa também, a gente incorpora também essa campanha de arrecadação, e vacina no braço, comida no prato, essa é a luta que teve estampada em, em faixas, em... em Cartazes em camisetas durante o 29 de maio aqui na cidade de Campinas. Mas a gente vai falar do 29 de maio daqui a pouco, ok? Antes disso, obrigado Wanda Conte. Tá dando um parabéns aqui para o Robson pelo aniversário. Será que é o Robson Sampaio? Se for o Robson Sampaio, parabéns, Robson, grande camarada. Parabéns e muito bem, viu? Tá ficando, tá? Vai dar aí mais um, mais uma volta em torno do sol. Desejo sorte para você, saúde e vacina, né? É o que todos nós queremos nesse momento, né, Robson? O resto a gente corre atrás. Depois confirma para mim se é o Robson Sampaio, e, mas eu imagino que seja, tá? Parabéns aí para o Robson. É, bom, primeiro ponto de pauta é a situação é ele mesmo. Então, obrigado, Wanda. Robson Sampaio, grande abraço, camarada. Há tempos, acho que a última vez que eu vi o Robson foi da semana, duas semanas antes de começar a quarentena, por aí, se eu não me engano, né? Quanto tempo? Mas vamos lá, a gente vai voltar a se ver pessoalmente em breve. É, bom, vamos lá, vamos começar o primeiro ponto da nossa conversa de hoje, que é a situação epidemiológica de Campinas. É, a situação em relação à vacinação, nós temos em Campinas 482.892 vacinas aplicadas, Tá? Em primeira dose, são 318.341, algo em torno de 26% da população de Campinas já tomou a primeira dose. É, em relação à segunda dose, 164.501 vacinados com a segunda dose, que já tomaram a primeira e a segunda. Né? Dá algo em torno de 13,55% da população campineira. Campinas tem 1 um milhão 213.792 habitantes, essa estimativa do ano passado, né? esse ano deve ter aumentado um pouco também, mas é uma estimativa aí do IBGE, né? Uh, a gente, importante falar, né? Uh, cada roda vai aumentando um pouquinho, mas o ritmo é lento ainda, né? Para quem precisa chegar aí, a gente viu o município de Serrana, que quando chegou a 75% começou a alcançar um resultado interessante de proteção da população, né? Nós estamos hoje com 13,55% da população que tomou a segunda dose, então temos um longo caminho pela frente, temos que cobrar das autoridades para que a gente continue avançando, é por isso que a gente foi para a rua no dia 29, ok? É, situação acumulada na cidade de Campinas, 101, 990 casos e... É, 3.352 mortes, isso boletim diário publicado hoje pela Prefeitura Oficial, tá? É, engraçado que na, quando a gente olha para os casos, a maioria está entre 20 e 60 anos, né? Agora, quando a gente olha para as mortes, a maioria é entre 60 e 90 anos, ou seja, é, embora é, a Covid tá, esteja infectando uma maioria aí. Entre 20 e 60, ela tem sido mais mortal entre 60 e 90 anos, né? Mas isso porque é o dado acumulado, porque se a gente considerar essa nova variante a partir desse ano, a gente vai verificar que tem também muita gente jovem morrendo, né? Pessoas de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, que também, é, às vezes até sem comorbidades, né? Nas últimas rodas falando sobre isso. Então. Se você tem 20, 30 anos, não, não pense que está tá, tá, tá, tá mamão, porque não está, ok? As últimas 24 horas foram 454 casos na cidade, 22 óbitos, tá? ainda é um número muito significativo, ok? A taxa de ocupação já está batendo em 100% novamente, nós tivemos uma ligeira queda é, em maio, chegou acho que a 75,1%, taxa de ocupação de leitos, mas nós já voltamos a crescer novamente, porque nós fizemos um pequeno fechamento, um fechamento bem leve, né, que deu resultado, mas a gente não foi até o fim no que a gente tinha que fazer, a gente abriu antes da hora, né, e o resultado tá aí, nós não temos leito novamente na cidade, né. É, o único momento de desafogo mesmo, desafogo para valer, foi no, no, no final do ano passado, em novembro, e porque, é, a partir dali, a gente voltou a bater no teto de, de ocupação e, e lá estamos até agora, né? Internados, 393 pessoas em enfermaria COVID-19, 359 em UTI COVID-19, 18 pessoas com síndrome respiratória aguda grave, aguardando vaga para internação, é, são pessoas que estão com suspeitas, testaram, mas ainda não saiu o teste, né? É, mas esse número já foi de mais de 200 pessoas entre março e abril desse ano. Tinha mais de 200 pessoas na fila aguardando por UTI na cidade de Campinas, tá? Morreu muita gente nesse período na cidade. Agora baixou, mas ainda é alarmante. 18 pessoas na fila esperando leito porque ainda não tem. Isso não, não pode ser normalizado. Isso não é normal. Isso não é ok. Né? não é 200, como já foi, ok, mas a, ainda tem 18 pessoas na fila, né? isso não é bom, não. Tá? Agora, eu queria fazer algum, apontar alguns dados comparativos, porque a gente fica sempre... Nós, o maior adversário é, nosso, nós que queremos preservar pela vida, é o presidente da República. Né? Ele é o maior aliado do vírus, né? porque ele teve uma estratégia de disseminação, isso ficou muito óbvio, durante todo o ano passado, negou comprar vacina e promoveu, é, saiu, sai na rua sem usar máscara, promove aglomerações desnecessárias, enfim. É, então, em função disso, ele é certamente o nosso pior é, adversário. Né? É, é tão é, perigoso para a nossa vida, o presidente é tão perigoso para a nossa vida quanto o próprio vírus. Por isso que a gente se arriscou a tomar as ruas no último sábado. Agora, é, a gente precisa também falar do que está fazendo o governo do estado, do que está fazendo o município, e eu levantei alguns dados aqui, eu mesmo fiz as contas, para apontar isso para a gente ter ideia. Né? Eu já vinha falando sobre isso e vou continuar falando na, nas próximas rodas. Né? É, olha isso que interessante. Em Campinas, que alarmante. Né? Em Campinas, nós temos 3, 3 mil... 352 mortes no, no dia 1 de junho, né? 3.352 mortes. Vamos comparar com Cuba, tá? Em Cuba tem 958 mortes. Cuba tem um terço das mortes que tem em Campinas. Só que Cuba tem uma população 10 vezes maior do que a população de Campinas. Olha que coisa absurda. Em Cuba tem mais de 11 milhões de habitantes, e tem 958 mortes. Em Campinas tem um milhão de habitantes, e tem 3.352 mortes. Ou seja, é, dentro de Cuba, cabe quase 10 Campinas. né? E, no entanto, eles têm um terço das mortes que tem em Campinas. Isso é muito alarmante. né? E eu gosto de comparar com Cuba, porque a gente vê aí, obviamente, um lugar onde a prioridade é a vida, comparado com um lugar onde a prioridade é o lucro. Aqui nós estamos no capitalismo, nosso regime é capitalista, e nós temos para piorar a nossa situação, nós temos um governo dirigindo a cidade, que é um governo capitaneado pela direita, é um governo é, do capital, é um governo da burguesia. Né? Então, é dessa maneira que eles enfrentam a pandemia na cidade, priorizando o lucro em detrimento da vida. Né? Então, mas tem mais dados aqui que eu fui checar. Aliás, queria agradecer meu amigo Toca, porque ele, conversando com ele, ele me deu alguns toques, eu fui buscar, fiz as contas, ele tem toda a razão. Primeiro, mas antes de apresentar os dados, queria fazer um, um alerta aqui, tá? É, conforme as datas que a gente puxar, de um dia para o outro, tem alteração nos dados, e conforme o local onde você pesquisar, também tem alteração nos dados. Essa alteração não muda significativamente os números, tá? Mas pode ser que mude. Então, se alguém for fazer essa conta amanhã ou depois, vai dar uma diferencinha pequena, né? Entenda por quê, né? Quando você trabalha com a população de um, de um país, de uma cidade, você trabalha com a estimativa, é, por exemplo, né? Essa estimativa pode variar, varia de um ano para outro, varia de um instituto para outro, né? Mas, em geral, é, se você usar o mesmo critério né, de, de data ou aproximados, é, vai dar diferença de um cálculo para outro, mas nada significativo, tá? E eu quero frisar isso aqui com, com muita ênfase, né? Por exemplo, em, olha que, que coisa, vamos calcular, eu fiz um cálculo, fiz uma conta sobre o número de mortos por 100 mil habitantes na cidade de Campinas e depois eu fiz a mesma conta para outras cidades e países e... É, para que a gente tenha uma noção da nossa situação aqui na cidade de Campinas, né, do desempenho do nosso prefeito Dário Saad. porque tá muito mamão para ele, né? Tá muito mamão do, do jeito que está sendo conduzido, porque em terra de cego, quem tem um olho, né? E a gente tem um insano dirigindo o país, então qualquer um que tem um comportamento um pouquinho civilizado, entre aspas, é, é, que esse termo é bem problemático, né? Mas vai vai parecer legal, né? quando, na verdade, não, não, não tem ninguém certo nessa história no nosso país. Tem problema para tudo quanto é lado. Né? Em geral, os gestores têm errado na maneira como articulam a estratégia, seja porque a estratégia federal, que é o que dá o norte, está errada, então fica difícil é, enxugar gelo nos estados e municípios, né? mas também porque governadores e prefeitos nem sempre estão fazendo ah, aquilo que lhes cabe. Né? Então, por exemplo, vamos olhar para Campinas. Né? Em Campinas, nós temos uma situação de é, 276 mortes por mil habitantes. Tá? Esse foi o número que eu cheguei. É, eu vou falar em mortes por 100 mil habitantes, porque aí a gente calcula proporcionalmente e consegue comparar. Né? Então, 276 mortes por 100 mil habitantes. Cuba, esse número é 8,45%. Entendeu? De 8,45 para 276,16, a distância é gritante, é gigantesca, certo? Para a gente ter a dimensão do que é um país que prioriza o lucro comparado, uma cidade que prioriza o lucro comparada com um país que prioriza a vida. Alguém vai dizer assim, ah, mas Cuba é uma ilha, né? Ok, mas assim, olha o tamanho dessa diferença, olha o tamanho dessa diferença, cara, de 8, para 276, é muito grande, mas vamos além, então, você quer comparar com, com outros valores? Vamos comparar com outros valores, vamos pegar, por exemplo, o dado do país, né? no país nós temos 219 mortes para cada 100 mil habitantes, ou seja, a taxa de mortes por 100 mil habitantes da cidade de Campinas é pior do que a taxa nacional, Ok? você acha que o Bolsonaro não está gerindo bem a pandemia, então compare o desempenho dele com o desempenho do Dário aqui, né? Campinas, 276. No Brasil, 219. E, lógico, que no Brasil isso é uma média, né? Se a gente olhar de cidade para cidade, vai dar diferença. Alguém, obviamente, vai fazer esse comentário. Ok, vamos comparar com uma cidade. Vamos comparar com uma cidade que fez um lockdown. Que nem foi assim um lockdown como se faz na Europa, porque ele foi mais curto, ele foi pontual, foi feito uma vez só e não várias vezes. né? Porque se a gente hoje, no dia de hoje, o Reino Unido, começa, o, o Reino Unido não registrou morte, entendeu? Depois de muito tempo. Então, é isso que acontece quando você planeja, organiza, compra vacina, faz lockdown quando tem que fazer, é isso que acontece né? e que não está acontecendo no Brasil, porque os nossos gestores não estão dando conta de fazer. Né? Então vamos comparar, por exemplo, esse número da cidade de Campinas com Araraquara. Né? Comparei com Cuba, comparei com a Nacional. Vamos comparar com Araraquara, só para vocês terem uma ideia. Em Araraquara, que fez um lockdown pequeno, que deu um, um aoê, o prefeito foi até ameaçado de morte. Né? Em Araraquara, o número de mortes por 100 mil habitantes é 186, enquanto aqui em Campinas é de 276. Então, né? Lógico que o de Araraquara não vai ser igual de Cuba, né? É outra situação, né? E... Mas, assim, é visível que Araraquara consegue ter um desempenho é, melhor do que o nosso aqui, porque minimamente fez um, um lockdown pequeno, pontual, né? Com muitas limitações, com dificuldades, mas fez, cara, entendeu? E a gente aqui tem essa questão de não, não fazer. É, a gente, na roda retrasada, a gente tinha acho que quatro, duas, quatro, não sei, na fila, depois pulou acho que para 10 ou 12. Hoje nós temos 18, e é isso. Os números vão aumentando, a fila por leitos vai aumentando, né? E a gente ficou olhando para o prefeito esperando ele tomar uma medida, uma iniciativa é, de, de, de fechamento, uma medida mais firme aqui, mais enérgica na cidade, né? Agora, é, ele até agora ele está governando aí para a burguesia, né? Para os comerciantes, para quem está cobrando a abertura, né? Ele pode não fazer. Aquele showzinho do, do Bolsonaro, de ficar andando por aí sem máscara e promovendo aglomerações e, e motociata da morte, coisa do tipo, e, mas se a gente for olhar a estratégia de enfrentamento, não está legal. E isso a gente tem enfatizado aqui, já tivemos aqui pessoas do Conselho de Saúde em diversos momentos, o Roberto Marden veio aqui várias vezes, logo a gente chama ele de novo para estar aqui com a gente, e está muito visível que a estratégia não está legal, não está correta, né? Então, a gente precisa também cobrar da nossa autoridade local aqui, tá? Último ponto de hoje, eu hoje tenho uma reunião do Conselho de, de Cultura Logo Mais, da Câmara Temática dos Trabalhadores Técnicos da, da Secretaria de Cultura, então a roda de hoje vai ser bem curta, mas a gente não deixa de estar aqui toda terça-feira terça a partir das 19 horas, né? Estou vendo para terça-feira da semana que vem, se tudo der certo para que a Guida Calisto esteja com a gente aqui. Vamos ver se vai ser possível. Eu acabei de consultar ela, é, para ela ver a agenda dela. Uh, mas, é, hoje estamos aqui para conversar principalmente sobre os atos do dia 29 de maio. A avaliação é que foram um sucesso. É, já estava visível na semana anterior. As reuniões de preparação estavam lotadas, abarrotadas de, de pessoas, todo mundo perguntando sobre o ato, todo mundo querendo se organizar para participar do ato, então já estava visível que o ato seria um sucesso, e isso se verificou realmente no dia 29. Né? Aqui, na, eu acho que tem um destaque aí para São Paulo e Rio de Janeiro, pela, pelo porte das cidades, né? foram atos muito grandes, as fotos, as imagens de, de vídeo são muito bonitas, e um ato muito impactante, e atos em defesa da vida, e não atos de promoção da morte, você não viu pessoas sem máscara andando para lá e para cá, inclusive com dirigentes e, e figuras centrais que coordenaram o processo é, andando sem máscara, como faz o nosso atual presidente, pelo contrário, o tempo todo orientando para que as pessoas usassem máscara, para que fosse feito o distanciamento, né? todos os cuidados sanitários sendo tomados, a gente sabe que a gente se expôs, né? mas era necessário se expor, porque atualmente o governo que está posto hoje ele é tão ou mais perigoso que o próprio vírus, né? então não dá para ficar só assistindo de casa. É, eu vi um comentário na internet muito pertinente, é compreensível que algumas pessoas tenham decidido ficar em casa, quem é de grupo de risco, quem não vacinou ainda, quem está com receio, com medo, não tem problema nenhum nisso, né? é respeitável, que uma pessoa queira ficar em casa, que prefira ficar em casa e que tenha se manifestado pelas redes sociais, né? Mas é legítimo também que uma parte do, da classe trabalhadora, que inclusive já está exposta nos ônibus, no, no, no dia a dia, no trabalho, né? É, é compreensível que eles queiram se manifestar também no sábado, né? E, e é um protesto é, dentro do, dos protocolos sanitários e, e para cobrar medidas, né? Medidas como. É, o fechamento de uma forma mais incisiva, medidas como auxílio emergencial, porque não dá para fazer isolamento social sem auxílio emergencial, do jeito que está hoje o isolamento social é um privilégio de poucas pessoas, não é um direito de todos, né? então precisa ter auxílio emergencial, e não pode ser esse valor irrisório que o Bolsonaro propõe, tem que ser no mínimo de 600 reais para mais, e, então era importante... Tomar as ruas nesse sábado, apesar de ter gerado muita dúvida, muito debate, era importante que a gente ocupasse as ruas e, e foi assim que fizemos. Né? Uh, legal dizer aqui que os atos que aconteceram nos Estados Unidos, vidas negras importam. Lógico que quando você promove um ato de massa com tanta gente na rua, lógico que vai ter gente que vai se infectar. Né? Uh, mas uh, alguns estudos aí apontam que os atos que aconteceram nos Estados Unidos, do Vidas Negras Importam, não tiveram um impacto significativo em relação à pandemia nos Estados Unidos. A situação já estava caótica, né? E não, não foram os atos que pioraram a situação. O que piorou a situação foi o Trump, que era é presidente, né? E... e aqueles atos não derrubaram o Trump na hora, mas eles contribuíram para derrubar o Trump depois no processo eleitoral, né? Porque no processo eleitoral. Uh a maioria dos analistas políticos aí menciona dois fatores para como decisivos para a derrota do Trump, né? Primeiro, a maneira como ele geriu a pandemia, muito parecida com um certo presidente de um certo país aqui da América Latina, e também o, a maneira como ele reagiu aos atos "vidas negras importam" na época do assassinato do George Floyd, ok? Uh, então Importante dizer isso, né? porque os atos acontecem ao ar livre, tem um nível de exposição, e, mas é um risco calculado, porque a gente precisa... Não dá para ficar sentado esperando o ano que vem o processo eleitoral. Até lá, a gente precisa convencer as pessoas que com esse governo não dá para seguir. Então, se a gente não conseguir derrubar ele agora, fazendo pressão sobre a CPI, a gente derruba no ano que vem, porque a gente desgastou né, essa deve ser a estratégia da, da esquerda. E se mostrou uma estratégia de sucesso, porque o, a quantidade de pessoas nos atos mostrou que tem muita gente querendo ocupar as ruas. Okay? É, um fator que é importante destacar aqui, a questão da violência, principalmente em Recife, é algo que tem que ser monitorado, nós não podemos fechar os olhos para isso. Né? Nós tivemos vários episódios lá em, em Recife acontecendo uma vereadora do PT, a Liana Cirne, ela foi agredida em Recife, ela pediu a identificação de um PM, esse PM espirrou spray de pimenta no rosto dela, tem as imagens, né, flagrantes, e, enfim, uma situação muito complicada, que é, toda, é, que correu, as imagens correram o país, tem também, a, aliás, a vice-governadora, que é, se não me engano, do, PC do B é do PCdoB, a Luciana Santos ela declarou que a PM não tinha ordem para agir como agiu durante os protestos, para reprimir daquela maneira. O governador é, do estado, o Paulo Câmara, que é do PSB, também deu declarações importantes, disse que vai colocar a procuradoria para analisar o caso, que não tinha ordem para eles fazerem o que fizeram, acompanhou as vítimas, né? o que mostra aí que tem um certo descontrole é, nas na, nos nos, na nossas polícias. Né? E que a gente já estava olhando para isso com preocupação, porque o bolsonarismo incide sobre esses policiais e eles têm agido de uma forma é, assim, com, com bastante violência em diversos momentos. Né? E isso, essa é uma situação que pode sair do controle. Né? E saiu do controle num Estado que é governado pela esquerda, né, cujo governador é do PSDB, é do PSB, perdão, e a, é que o PSB aqui de Campinas é quase isso, né? Foi esse, esse ato falha mais do que justificado, mas o PSB lá de, de Pernambuco é diferente, não dá para tratar como o PSB aqui a, a de, da cidade de Campinas, né, mas o fato é que é, teve violência contra a vereadora, teve violência contra o Daniel Campelo da Silva, 51 anos, e contra o Jonas Correio, Correio de França, 29 anos, ambos foram atingidos no olho por bala de borracha e vão perder a visão por conta disso. São dois casos de pessoas que nem estavam na manifestação, que apenas tentavam passar por ali e que foram covardemente reprimidos pela polícia. É... Isso tem que ser apurado, tem que ser apurado para que não saia do controle, né? Felizmente, é importante dizer isso aqui, até para que a gente tome cuidados de segurança, né? mas também não dá para criar um alarmismo em função disso, porque nas outras cidades os atos é, transcorreram com tranquilidade. Temos que monitorar, porque pode ter um agravamento no futuro, né? mas a gente também não tem que ficar com medo, porque quanto mais gente a gente põe na rua, mais seguro a gente fica. Né? Se a gente botar muita gente na rua, a gente cria um um ambiente que constrange, né, e que se contrapõe e fica muito difícil você reprimir nessas situações, né? Não que resolva o problema, não resolve, mas ajuda muito, né? Então, quanto mais gente, mais segurança a gente tem, é, nós não podemos ter medo, né? E difícil essa situação, a gente vai para a rua contra a violência, contra o vírus e tudo mais, mas é isso, não tem como desgastar para derrubar, seja agora, seja no ano que vem, o nosso atual presidente, não tem como fazer isso sem fazer luta de massa na rua, porque até agora só eles estavam fazendo. Né? E a rua é o nosso lugar, mais do que de ninguém. Né? É um lugar do povo, é o um lugar da esquerda. Então, importantes os atos no final de semana. Aqui em Campinas o ato foi muito bom, muita gente. um momento em que a gente virou da irmã Serafina ali, para voltar para o Largo do Rosário é, e eu olhava, a, o ato ia quase que até a Glicério e olhando para a irmã Serafina, quase que até a Moraes Salles também, com as pessoas espalhadas, lógico, por conta do distanciamento, mas é, muita gente na rua, foi um ato muito significativo na cidade de Campinas, muito importante. Tá? É, aliás, teve um outro ato de violência, esse fora de Recife, que aconteceu com um ex-vereador, que atualmente é dirigente do PT, o nome dele é Arquidones Bits Leão Leite, e ele estava com adesivo no carro. Oi, Wanda, é, daqui a pouco eu leio seu comentário. É, ele estava com adesivo no carro, fora Bolsonaro genocida, e ele foi levado, enquadrado na Lei de Segurança Nacional, que é um absurdo, né? Por... É, calúnia contra autoridade, artigo 26 da Lei de Segurança Nacional. Se a gente for pautar as coisas por esse critério, não vai dar mais para fazer ato contra o governo. Né? E aí a democracia vai pelo ralo. Então, outra questão que a gente precisa monitorar e estar tá atento. São casos é, pontuais, né? não é uma coisa generalizada, mas que poderia ter sido, ou que pode vir a ser no futuro, então, a gente precisa estar atento, denunciar sempre, fazer a crítica, né? E, e acho que foi importante a maneira como esse debate foi feito nos dias seguintes após os atos, tá? Sobre a repercussão, a mídia empresarial ignorou os atos, para variar. O Estadão deu uma manchete muito importante, e com certeza foi o fato mais importante dos sábados no país, né? As cidades turísticas que. É, estão tendo que se virar para conseguir a sobrevivência durante a quarentena e o isolamento social. Olha que coisa importante que aconteceu no, no sábado. Né? Justamente no sábado, o Estadão se lembrou disso. Né? Mas é isso, Estadão e o Globo, grandes exemplos aí de como ignorar é, uma manifestação, já que ela não é do nosso agrado. E, porque mesmo muita gente que está... É, meio de saco cheio com o atual presidente, é, ajudaram a colocar ele lá, né? E no limite, também não querem ver a esquerda com esse protagonismo aí de ir pra rua e, e em atos de massa, como aconteceu no sábado, e se incomoda, né? A Folha de São Paulo decidiu não ignorar, mas a Folha é uma piada, né? Porque é engraçado, a Folha é, tweetou usando as, as hashtags dos atos inclusive para fazer esses tweets circularem entre as pessoas que estavam mobilizadas para os atos, né? a hashtag, por exemplo, 29M povo nas ruas, 29M fora Bolsonaro, o ato, a principal pauta do ato era o fora Bolsonaro, né? e depois a Folha pediu desculpas, declarou que errou ao usar as hashtags e que os tweets é, foram excluídos do Twitter oficial da Folha de São Paulo. Olha que curioso. Né? Desculpa por por manifestar aí a, a nossa, essa opinião. Com certeza, algum trabalhador que estava lá gerindo o, o, o Twitter da Folha, e que foi orientado no sentido de que, olha, a Folha, não, nós não vamos esconder, né? mas também não, não precisava tanto, né? acho que tipo, algum trabalhador ali se empolgou com a ideia de, de, dos atos e, e da divulgação, e foi além do que... O que permitia o editorial de um jornal que é também um jornal burguês, né? Burguês cheirosinho, mas é um jornal burguês. Não tão reaça quanto o Estadão, mas não deixa de ser um jornal burguês, né? Uh, bom, Bolsonaro deu uma declaração tentando ignorar e diminuir os atos, o que é um indicativo de que ele sentiu o um golpe. Se não tivesse sentido, não tinha tocado no assunto, ignoraria, né? Ele disse que. Os atos é, não, não foram é, maiores porque faltou maconha e, com certeza, tentando criar uma polêmica para desvirtuar o assunto, não teve sucesso nisso. Né? Também isso já está manjado. né e, Mas o fato é que nós é, ocupamos as ruas em atos de massa que incomodaram e o presidente se viu na necessidade de tentar debochar dos atos porque sentiu o golpe, né? O mesmo aconteceu com o Lira. O Arthur Lira disse que não é a caminhada de um grupo que vai fazer andar o impeachment. O Arthur Lira já era contra a abertura da, da CPI, né? Sempre foi contra a CPI, foi a revelia do Arthur Lira. Mas agora, mais uma vez confirmando o posicionamento dele, ele dá essa declaração dizendo que não são os atos que vão fazer andar a CPI. É curioso, Tem um setor da direita... É, a direita mais gourmet que se incomodou com o governo, se descolou é, do governo, até porque eles eles acham eles queriam se colocar no papel de serem moderadores, né, e de colocar limites nesse monstro que eles ajudaram a criar chamado Bolsonaro. E mas aí quando a gente ocupa as ruas e começa a ter o protagonismo na crítica e tirar esse protagonismo dessa direita gourmet, eles se incomodam e rapidamente se realinham é, para nos atacar, como aconteceu em relação ao Arthur Lira. Então, nenhuma ilusão nesses setores. Para quem ainda tem, é, tá na hora de perder, porque tá posto aí que eles não querem o nosso protagonismo. Mas a gente precisa saber que a gente precisa ir para a rua, não dá para ficar esperando o ano que vem. Entendeu? A gente precisa fazer luta política no país. Né? E a gente, a maior prova é a gente ter incomodado o Arthur Lira a gente vai para a rua a gente protagoniza a gente entra em cena né não dá para ser um embate entre a direita mais extrema ultra direita que vai fazer a gestão e a direita gourmet que não é tão reaça em alguns aspectos mas que defende o mesmo a mesma plataforma neoliberal não dá para ser esse o embate e a gente de fora assistindo né? a gente precisa entrar em campo, mas a gente entrou no sábado, né? e a gente desloca todo mundo para o outro lado, e gera constrangimentos, e as pessoas precisam se realinhar, e esse é o cenário que precisa estar tá posto. Né? Felizmente, o PT, como disse um, um camarada numa lista de discussão do PT, o PT não quacoazô, né parodiando aí, é, um certo dirigente do PT, e que achava que a gente não deveria ir para as ruas e que era inoportuno. O PT, a militância do PT, estava na rua no sábado e isso foi muito importante. Acertou quem defendeu ir para a rua porque foram atos de massa e deu para ver que o ânimo das pessoas é de fazer a luta política no país. Tá? Uh, tem um, quero fazer um comentário também sobre a Copa América. Uh, saltou aos olhos a maneira rápida como o governo aceitou a Copa América aqui no Brasil, a Copa América que foi rejeitada em outros países, na Argentina, não sei se na Colômbia ou na Venezuela, não me recordo agora, mas o Brasil aceita rapidamente, né, muito rapidamente. Se a gente tivesse respondido o e-mail da Pfizer oferecendo 60 milhões de vacinas no ano passado, a gente teria poupado a vida de centenas de milhares de brasileiros, muito provavelmente, né? mas não foi isso que a gente fez. Né? A gente não respondeu com a mesma rapidez que a gente respondeu para a Comembol, para dizer que a Copa América deve ser realizada aqui. Sempre tem esse debate sobre os governos que usam o futebol para desviar a atenção, como cortina de fumaça. Esse debate está sempre posto. Inclusive, quando o governo é de esquerda, esse debate vem à tona. Né? Mas tem um elemento aí que é importante a gente frisar, que tem uma diferença... Né? É que no debate da Copa do Mundo, de Olimpíada, Pan-Americana, ou qualquer outra coisa que tenha sido feito no Brasil com a esquerda no poder, naquele momento não tinha pandemia, não tinha necessidade de isolamento social. Né? Então não dá para comparar, correto? É, a, a decisão de receber a Copa América repercutiu muito mal, inclusive dentro da direita gourmet, é, todo mundo reagiu mal, foi, as reações... Foram tão é, contrárias à realização da Copa América que até o Dória recuou. No primeiro momento, ele falou que se cumprisse todas as determinações do Estado, todos os protocolos, que tudo bem. No segundo momento, ele já sinaliza dizendo que não ia receber. E aí, o, Bolsa o Bolsonaro, para se contrapor, anuncia hoje cinco sedes. De um total de seis, ele já tem cinco. Né? É, ele é, anunciou o Distrito Federal... Rio de Janeiro, Mato Grosso e Goiás. Falta ainda uma, né? É, enfim, é um, um, uma situação interessante como o Bolsonaro sempre dobra aposta, né? E isso, por um lado, mantém muito fielmente é, os seguidores mais fanáticos, aquela, aquele, aquela, aquele setor que é muito vinculado a ele, que defende esse programa alucinado dele mesmo mas, por outro lado, é, isso tem, gera constrangimentos diversos dentro da direita gourmet. Né? É, agora, não dá para a gente ficar em casa assistindo, a gente precisa estar na rua para fazer esse debate com eles, todos, inclusive com a direita gourmet. É, eu acho que o balanço é muito bom, a gente tem que construir mais ações, as ações de solidariedade elas estão postas, e eu dei informes aqui no começo da roda, se você pegou a roda no começo, depois ela fica disponível no Facebook, ela vai também para o nosso canal no YouTube, se você está assistindo no Socializando Saberes e pegou na metade, dá para entrar depois no nosso canal no YouTube, Centro Cultural Esperança Vermelha, ou curtir a nossa fanpage no Facebook, fica disponível é, essa transmissão para vocês acessarem, e aí dá para pegar no começo da conversa é, orientações para doação de alimentos, de recursos financeiros, tá bom? Porque a gente continua na arrecadação de alimentos. Nossas ações foram ações em defesa da vida, diferente de quem está por aí espalhando o vírus e fazendo a defesa da morte. A morte não pode, nem nunca vai ser uma solução para nós. né? A gente tem que trabalhar pela vida, sempre. É por isso que a gente milita na esquerda e é para isso que a gente foi para as ruas no dia 29 de maio eu queria perguntar para a Paula se tem perguntas aí, eu vi que a Wanda escreveu algo, é, se ela quiser botar aí. Como vamos continuar? Essa é a questão, Wanda. Essa semana, a Frente em Defesa da Vida e, e do SUS vai se reunir e aí as próximas ações vão ser organizadas. E a gente vai dando informe aqui nas rodas. Por hora, é da sequência na campanha de arrecadação até o dia 10, conforme eu dei informe aqui. Outra questão da Wanda... Não devemos andar sozinhos na ida, durante e na volta. Muito bem dito, Wanda. Todo cuidado é pouco, prestar atenção com a segurança. Em Campinas não tivemos é, ocorrência, mas sempre pode acontecer. Né? Teve uma altura do ato, quando a gente estava passando pela Moraes Salles, que um playboy com um carrão desses é, sedãs tentou é, furar o ato para atravessar. E as pessoas do Ato se colocaram na frente para impedir, passaram motos da Indec, é, fizemos sinal para eles, eles decidiram não parar, seguir em frente, mas o Ato, é, ali no, no, num diálogo bastante fraterno e amistoso com esse playboy, direcionou ele, ele deu ré e voltou e, e foi embora. tá? Mas eu não estava nessa hora, foi um amigo meu que, que me contou, obviamente, que eu não... Não me meteria numa confusão dessa, jamais. É, tem mais alguma pergunta, Paula? Opa, Sebastião Lima. Comunico que ganhamos uma ação contra pessoas que difamavam o PT, Lula e Dilma e propagandas em carro de som. Saiu a decisão hoje. Legal, Sebastião. Sebastião tem assistido nossas rodas aqui sempre, né? Tá toda terça-feira por aqui. A gente agradece. Boa noite, Valkyria, que também está sempre por aqui. Obrigado pela audiência. Boa noite ao Robson Sampaio, nosso aniversariante. Muito obrigado pela lembrança, amigos, e pela lembrança, Wanda. Robson, é, que eu espero ver pessoalmente em breve para dar um abraço. Por enquanto, vai o nosso parabéns à distância aqui para você. Um parabéns com distanciamento social. Eu acho que é isso, né, Paula? Não tem mais nada aí, né? É, essa roda ela fica disponível, como já falei. Daqui a pouco ela carrega na nossa fanpage. Se você não curtiu nossa fanpage Centro Cultural Esperança Vermelha. tá aí a dica mais uma vez: da Frente pela Vida em Campinas, alimento e vacina para todos e todas. O PIX é 029-73429838, tá? É um CPF. Faça o PIX no valor que você puder. Seu, sua doação será encaminhada para comunidades carentes aqui na cidade de Campinas, tá bom? Esse vídeo fica disponível, você pode assistir depois se você perdeu o começo, compartilhe com quem quiser. Na semana que vem, a partir das 19 horas, terça-feira, estaremos de volta com mais uma roda de conversa do Centro Cultural Esperança Vermelha. A gente vai ficando por aqui, inclusive, porque minha voz está acabando. Esse foi um fim de semana de muita gritaria, né? E minha voz estava começando a recuperar, hoje ela foi para o espaço novamente. Já estou começando a ficar rouco aqui. Mas é isso, daqui a pouco estou numa reunião da Câmara Temática dos Trabalhadores do Serviço Público, técnicos do Conselho de Cultura. Então, se tem alguém assistindo aí, daqui a pouco nos encontraremos lá para fazer o debate sobre a cultura de Campinas, cultura de Campinas que já tem uma nova secretária, né? Semana que vem conversaremos mais sobre isso, aguardem, tá bom? Sobre qual é a situação na secretaria de cultura esse fim de semana, com matérias e na imprensa sendo veiculadas e com muitas críticas, mesmo por parte de segmentos da elite da cidade contra a gestão da cultura na cidade de Campinas. Né? É, esse novo nome, nem preciso dizer, que não nos agrada aqui. Né? É um nome do capital. Se você duvida, olha o sobrenome <risos> da pessoa. Mas nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Não vou dar spoilers agora. A gente fica por aqui. Agradeço a todos e a todas pela audiência. Semana que vem, terça-feira, 19 horas, estaremos aqui novamente. Paulinha, muito obrigado. Mais uma vez aqui no bastidor, no comando técnico da, da nossa roda. Muito obrigado. E semana que vem estamos aí de novo. Valeu, pessoal. Boa noite. Até a próxima.